Eu queria saber se o Henrico vai defender aqui pra vocês é, O corrupto e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva Ou se ele vai assumir que o Lula é corrupto e mesmo assim ele defende Deixa eu te dizer uma coisa Como é que você é... Acha corrupção. É quando você permite, Pavarnato, que a corrupção esteja investigada. Porque foi no nosso governo em que o tapete da sala grande se levantou, Pavarnato. O Lula e a Dilma sempre diziam: não tem hipótese de haver corrupção no nosso governo. Agora, no caso do presidente Lula, eu não preciso nem te responder. Porque você não é nenhum bobo. Você sabe que o Lula foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, pela maior alta mentira. corte desse país. Eu não sei como é que você tá com essa dúvida. O Lula não foi absolvido. Primeira mentira. Mais uma mentira, aliás, e fake news do Henrique. Os processos do Lula foram anulados por supostos vícios processuais. Ele disse aqui. Que, aliás, na edição do vídeo, peço que coloque. O Lula é, admitindo que não foi absolvido. Não e fui absolvido pela, pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Absolvido é forte, Lula. Foi anulado isso. E é fake news. O Moro condenou o Lula, não foi só o Moro, não. Foram nove juízes Confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, o Lula, o Lula não é corrupto, o Lula não fez nada de errado. Então, por que você tinha um documento rasurado com a assinatura do Lula e da Marisa? É, da...